E aí pessoal, beleza? Solgado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 700 mil inscritos aqui no canal Rima Solgado. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho e deixem nos comentários. Um top 20 ou até um top 25 MCs de batalha que você mais gosta de assistir aqui no canal Imácil HD, rapaziada Obrigado de coração a todos, deixa o like se inscreva no canal e também ativa o sininho, rapaziada Espero que entenda, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto na introdução e no final do vídeo, rapaziada E também às vezes no meio do vídeo Espero que entenda de verdade a regra nova do YouTube e eu tenho que respeitar essa regra, e eu tenho que cumprir essa regra. Claro, rapaziada, espero que entenda de verdade. Então deixa o like, ativa o sininho, e deixa nos comentários top 10, ou até um top 25 MCs de batalha que você mais gosta aqui do canal. Tamo junto, é nóis, falou!